Fala, fala galerinha! E aí, eu, sou só, eu sou o Nabé, é, eu sou mais um LFLAD Literário. A gente tá aqui diretamente de São Paulo, então, gravando na Bienal, com essas pessoas maravilhosas. Se apresentem. Olá! Já, não sei quem não <risos> são. Não sei vira! <risos> Cara, eu sou a Camila do canal G-Hacker e já apareceu aqui no final. Já apareceu? Sim! E eu sou a Yara do Pouco Encanto. Já apareceu aqui no canal. Já apareceu também. <risos> Olha aí. Todo mundo aqui já é da casa. Primeiramente, antes de tudo, todos os para os canais dela dos instagrams para tudo, vai estar aqui no box de descrição. Sim. Então já acessa lá, já segue todo mundo, já dá like no vídeo, né? E, e vão ali. ter vídeos da gente com elas também. Então vai dar tudo aqui embaixo. Vejam tudo. Você não vai se arrepender, né? Pronto. Tá então, bom. Ninguém vai se arrepender não. E a gente tá nos fazendo <risos> perguntas a partir desses cards sobre livros, que vão gerar, enfim, umas conversinhas e respostas a gente tirou as perguntas desse puxa conversa que é uma organização aí sobre o cinema, mas a gente está adaptando para ele e que é, foi organizada por Josival Nunes. Seja ele quem for. Valeu Josival, um É bem aqui. <risos> Vamos lá, quem começa? Tu. Tá. Eu vou perguntar a vocês qual é o seu livro nacional preferido. Cinco. Claro, Olha, pra mim eu consigo pensar no que eu li esse ano Que eu gostei demais, eu acho que ele devia ter mais repercussão Que foi A Morte, A Vida Invisível de Euridice Guzmão Escrito por Marta Batalha E, ah, não, certo, já ler, e ela já lançou outro também E eu também quero ler essa autora Só que esse aí é muito bom, muito interessante mesmo Sobre a mulher na, na década de 40 aqui no Brasil assim, Na sociedade carioca muito legal. Eu fico muito em dúvida porque nos últimos tempos eu lendo muito internacional. autor nacional, eh, descobrindo vários autores novos e demais. Eu acho que é uma de São José Guilherme. Gente, eu seis. Gente, Gustavo, abre lá. Nossa, eu tô, <risos> então <risos> é é tô, tô, tô pensando ah, mega é. é. Quero ler agora, cheio. Mas assim... É, Vitor Martins, Alice Cecilia Anílis, Figueiredo, Vanessa Marinha, Amela, ah, Bruna Fontes Nossa lista, maravilhosa tem, é. tem, tem muita coisa boa aí, é, atual, o Rafael Monte. É. Tem muita, muita, muita coisa boa, atual aí E vamos ler, né? Eu estou dando graças ver. a Deus que a Ana falou com vocês aí Porque eu não queria ah, assim, não. ficar falando, <risos> repetindo é porque fala falo muita pena Eu vou colocar um dos meus preferidos, na verdade que é de Eric Novel, nossa, e, tipo, nossa, é muito, nossa, muito, muito legal, bom, é um livro, assim, sensacional, tem um parte político muito forte, ele é muito bem escrito, primeiramente, e ele traz uns questionamentos, assim, que você fica ali no, com medo de, do quão perto, longe e perto da realidade é, muito, é então é, é muito, muito, ótimo, muito, muito bom. bom. É um livro que... Não é a nossa realidade, mas ela é, é tão ali do lado então, é, que bate aquela coisa que A gente não tá muito longe disso. Sim. Sabe, é um negócio consegue ter uma noção. É né? é bom, mas é, é muito bom. Eu vou citar aqui um livro, na né? verdade, que era que você mesmo citou no começo. Quero que eu me muito recentemente. Que livro maravilhoso que eu O William de Nascimento. Ah, eu ah, já garantiu o meu. Nos últimos anos, eu <risos> É um livro tão importante para muita gente que se vê. Naquela, na pele do, do, do protagonista, porque a gente sempre lê livros LGBT, que os personagens dizem de superação vai dar é tudo certo, mas aí quando você não encontra isso, e quando você não encontra isso dentro de casa, tem né? muita gente que passa por isso. E, Nossa senhora! Cara, muito, muito, muito legal. Né? É, tipo, Inclusive, os três a gente já falou né? tipo não tem Camila, não conheço, mas tipo, fala muito, já falou muito. Tem vídeos específicos e assim, olha, são livros que. Realmente, merece muito é, é, assim, que as pessoas conheçam, porque são histórias, cada uma no seu roteiro são um uhum. muito importantes. Histórias que merecem ser lidas Total. Amém, muito bem, parabéns a todos. <risos> <risos> vai, essa Sim. pergunta é ótima, né? Pergunta, qual o melhor livro que fala de viagem no tempo? Eu já comentei aqui que a minha resposta para essa pergunta seria Kindred, dos últimos que eu li, assim. Ah, é genial. Eu sei que, como eu falei no, até no vídeo, não é o foco do livro. Assim, ela não tem uma explicação exata pra, ah, isso está acontecendo por isso e isso, você não vai saber, mas é uma viagem no tempo E assim, a forma como ela traz, e gera acho umas reflexões mais amplas ainda, no sentido de que ela pode de escravidão, né, pra quem não conhece a história E aí você pensa que existia escravidão lá em 1800 e tal de escravidão, de certa forma, um certo outro tipo de escravidão em 1970 e é muito doido. E aí quando você traz pra cá, que você... Cara, me existe muito a um certo tipo de escravidão Sim. nos dias atuais, né? Sim. Seja nas Vai, grandes né? empresas que a gente vem para outra, a gente, infelizmente, descobre, mas outros tipos de escravidão também, de, de trabalho, daquela coisa presa da rotina, de você estar né, tá preso a tantas coisas que são instituídas, e aí é... É legal. Uh, o que eu falaria, tipo, eu falaria Kindred também, é um dos melhores, mas eu gosto muito de O Fim da Eternidade de Isaac Asimov, principalmente porque ele traz a questão que, tipo assim, a gente sempre acha que tá avançando e que a gente é o povo mais avançado, não necessariamente o Brasil, mas eu digo a terra mesmo, enfim. Mas sempre pode ter alguém que é mais avançado do que você. Ninguém sabe, não tem. Ah, e... Às vezes até sabe. É, é <risos> exato. E aí é que é legal, porque tipo assim, é um chute no seu ego, sabe? Eu acho maravilhoso. Não é? Eu vou ir, é, ir para outro lado, uma história de viagem no tempo mais de adulto, um pouquinho mais divertida que é Cronos viagem no um tempo. Hum e é aquela coisa maluca, que você tem 16 anos e você descobre segredos na sua família e tudo mais Nossa. e é, é muito, muito, muito divertido. O segundo volume da trilogia está chegando agora pela Dark Side Books. Arrasou ah, muito! O livro que eu vou dizer aqui, eu não sei se alguém já aqui já leu, mas já falei isso nesse vídeo no canal, já comentei alguma, pega muito tempo, é o livro Revivente de Kendra, ah, é, é, é, é, é um livro eu fantástico, veio de presente de uma tia minha há, há muito tempo, e ele é tipo quando o personagem principal chega em determinada idade ele tipo sei lá de uma idade, ele, é idade porque ele volta para os seus 18 anos e, ele chega na cidade e ele sempre volta e ele fica preso nesse intervalo de tempo e ele tenta cada vez viver a vida dele de uma maneira diferente para tentar descobrir por que isso está acontecendo porque imaginei você viver sua vida todinha, sei lá, 50 anos <risos> Chegou esse metal anos, você volta pro 18, puta merda Você vai viver mais de 50 anos, não fazer? olha uma coisa breve, tá né? entendendo? Caramba, que louco isso E ele volta, sei lá, 10 11, 12 vezes no livro Esse tempo todo ele tá tipo saturado, saturnal, querendo saber o que acontece Obviamente que eu não vou dizer Mas é um livro fantástico, muito bom que você consegue ver Como você consegue viver a sua vida de várias maneiras e interfere na vida de outras pessoas Mas ele continua com é. essa maturidade assim ele volta, ele lembrando sabe o que tá passando. Ele, ele lembra de tudo que passou. Nossa, veja que desespero, né? É, é meio desesperador Nossa. e é super fantástico. Qualquer livro é? é. que a gente tá comentando pro Russell, que o cara fica feliz, ele viaja pro futuro, o cara fica feliz, o cara. Feliz. O cara é oh, eu vou eu não é você ali. É o problema do Maurício o problema do Maurício eu vou. Ah, mas a gente não leu, né? A gente só comentou o ele. Só comentamos. É. É. Qual livro você tem vergonha de dizer que gosta? Claro. Vamos deixar a dica de que você pode ler o que você quiser. Esse é o nosso momento. Feliz, é. eu eu é é. que você mas Mas é. tem, sempre tem aquele livro. Se a tia da tua tia pega lendo você guarda Você finge que nada é possível. Você está uma branda escondida. Eu tenho vergonha de dizer que eu gosto desse livro, desse, dessa série. Mas não, não pela, pela série, pela história, mas pelos títulos. Eu escondo mesmo. É possuída, <risos> marcada. Quase é isso. Tipo, ligeiramente pecaminosos. Ligeiramente seduzidos. Ligeiramente seduzidos. Gente, aqui, essa aqui, série é a mesma coisa que os Bridgetons. É a mesma coisa. Por que não foi uns títulos tipo do que eu? Não, lembro, né? não aí tem que ser ligeiramente seduzidos, esse é o pecaminosos. Que cabuque, que cabuque. É eu odeio é esse títulos. Que não, nossa, mas a história é muito tipo, boa, tipo, os protagonistas da época são muito legais, não é nada é, tipo aquela coisa, é sério, é bom. Ah, então, é sério, eu é, fui é daquele livro. Eu juro que é bom, é que eu, juro que é bom é que eu juro que é massa. Um que eu lembro que eu li, sei lá, uns sete anos, eu não achei mais, foi ah, é Diário de vampiro Eu li, tipo, quase todos. Como é que ela e na, sabe? É, tipo assim, na época, tipo assim, na época, eu, não gente, mas ó, não foi importante eu não lia, eu não gostava de ler. E aí, esses livros eu incluí li, quase todos. Ah, eu, li, eu, li, eu li os quatro em sei lá, uma semana, alguma coisa assim. Sim. E aí eu fiquei tipo, se parei de mara não sei o que e tal. Hoje em dia leria? Provavelmente não, mas eu, pra mim, pelo menos, foi uma grande porra é, Será eu que ela não lê ainda? Será que ela não lê todos os dias? Eu acho. A vai ler sempre Carol tá lá um espaço reservado, assim. Aí tem que ver com o Soculário. Poster ah. do Steffi tá né? Não, eu vou dizer, gente ah, aqui, não, não, porque eu vi, há muito tempo e eu gostei da né? ela Ai, vai estar tá justificando demais Na época eu gostei, eu em Crepúsculo e gostei daquilo Eu tô com eu, eu tô Eu, eu, rore, que eu tô com porque... eu É legal, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu não, não sei Na eu gostei também A pessoa pegou Hansel lá o filme e por causa dos outros livros, né? Primeiro, se diver... O primeiro da Lidlão, cara, dava pra ser um livro único, cara. Pois é. Dava muito. Pra, pra não ficar uma coisa assim. Porque eu vou dizer que eu gosto muito da série do Tigre. Todo mundo me joga um pouco ah, mais vezes quando eu falo. Eu tipo, eu tô, a, sevesse... a série do Tigre, tipo o sonho do Tigre, a viagem do Tigre, eu, eu o do tigre. Não conheço o Tigre. muito é, é ótimo, é uma coisa bem amorosa, e melosa e chata. <risos> é muito é ótimo. Eu vou dizer que eu tenho um trocinho, eu acho que o autor é independente da Álvaro É verdade, é verdade Isso foi então, uma revelação Foi, é... descobrimos é, é... que existe um nicho de pessoas que Exato São livros que eu não marco no Goodreads <risos> Tudo bom Serei Mas esse ano já é 70 Eu não marco no Scooby Eu não falo no canal <risos> Não li se você, se você Pegar tem, até a volta eu até não, li, não, não li, li não li Mas é... Se, se pegar alguém Caramba. Nossa, daí a gente descobre um novo mundo. Gente, tem uma porta que quando você abre, você não sai mais. Caramba, já <risos> você, é uma... você acha que ele tem que ficar algum especial? Assim? É, é que, assim, é que é? são que tantos é que, é? que ela nem é sabe. É, é, é histórias absurdas que, sei lá, me distraem, assim. Então, se eu li um aparato eu me lembra de não, é um livro muito pesado, que de te uhum. pra eu pensar de um jeito muito tenso Aí, o que você faz, Você pega um entre o CEO e o pé. e fala. Gente, é muito bom. esse, é bom. esse é é bom Qual é a outra? Café quadro na, o pé, quadro na calcinha Café quadro na calcinha, Minha Minha calcinha. Gente, Deus me tem mas quem me dera delícia Que personagem você viu num livro e faz pensar Esse aí sou eu Que é de fundo Ela é... é perna dela, tem umas paradas com ansiedade, muito insegurança, e tá indo pra um ambiente totalmente novo, tem uma irmã que é aquela, né, minha okay, okay. é irmã que okay. é uma okay. irmã, é, é, tá indo pra um ambiente completamente novo, muito apegada à família, gosta de escrever, gosta de café, e tem umas paradas meio só dela, assim, tipo, ela tem a, a coisa de dança, quando ela é tá estressada, ah. ela coloca a musical, ela começa a dançar. Então assim, eu me identifiquei com ela em níveis muito absurdos, assim, e foi muito engraçado porque ela é uma personagem muito mais nova, assim, sabe? E quando eu lembro da Yara, de 17 anos, eu, eu me identifico mais ainda com a personagem, assim, é, até hoje é a personagem que eu mais me conectei. Assim. Ah, eu tenho tipo, uma categoria de personagens que tipo, ah, esquece das coisas. Que são os trabalhados, que ficam meio, ai, perdidos na própria cabeça. Muita tipo você, Maite, de amor por si tipo Felipe, de 15 dias. São personagens que. Puta merda. Quando eu lembro, eu falo, Tá, eu Eu não, eu não é. pensei nessa personagem de primeira, mas eu tava refletindo aqui, eu acho que eu vou colocar a Emma de um dia. Hum. Porque ela é, assim, um pouco. Enigmática. Um Levemente trouxa. Porque, enfim, ela tá insistindo ali num. No... Um romance durante muito tempo. Ela é um pouco sentimental, mas ela não demonstra tanto e ela é meio objetiva, sabe? Ela é meio racional e eu sou um pouco também. Tipo... É povo? <risos> <risos> eu <sou> um pouco? Aquele um pouco. É, e aí eu sou mais racional do que sentimental, então eu, eu me identifico bastante com ela. E aí eu sempre costumo falar que a relação deles dois, né? De Dexter e Emma, é, é como se ele fosse sastariano e ela geminiana. É, é tipo muito. Isso, assim, me relação Isso. a todas as farinas da minha vida é daquele momento. Ele é bem louco e a pessoa sempre insistindo e, enfim, querendo fazer ele acontecer. Mas é... Super então é isso, pessoal. Se você curtiu essas respostas, lembra que o link para você comprar esses livros está aqui no box de descrição. Deixa aqui nos comentários as respostas para essas perguntas também para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. É ou não é? Sim. Não esquece de seguir, ó, Camila lá no canal Guerra, que é seguir Yara no canal Conto e Canto, repetindo o link para os canais delas para as redes sociais. Tá tudo no box de descrição. Então é aqui que você vai se concentrar. <risos> e nos comentários também. Ah, Estou essa parte aqui embaixo. Tá? Então é isso aí. Não esquece de deixar o seu like. Vai lá nos canais delas pra assistir os vídeos também. Deixa os likes lá. Se inscreve lá também. Não esquece, em nome de Jesus. Explica. Fica ligado em tudo que está acontecendo aqui no telefone literário. E valeu. Valeu. Peraí, é que verdadeiro que, que, que leu. É isso? Ah, apagou. o verbo ter que gostar. Ah, gosta? Ah, É, tem que gostar. É, tem que eu gostar. Passei que eu gostei. Sim. É. Ah, é, é que coisa.